Salve, salve rapaziada, beleza? Eu sou o e aqui no, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um jogo aí, que tá de graça por tempo limitado aí na Steam, e que conta mais um no perfil da Steam. Bem, então vamos lá pro vídeo. Bem, tá tendo promoção aí na Steam, e nessa promoção aqui, não veio cartinhas colecionáveis, só vem apenas a figurinha gratuita diariamente. Você escolhe um desses e clica aqui em resgatar figurinha. Não é melhor as coisas, né? Eu não uso isso daqui, né? Mas é isso aí. E o jogo que tá de graça aí por tempo limitado é o... Dragon Como vocês podem ver aí, eu tenho 90 jogos. E agora eu vou clicar aqui em adicionar a conta. E tá lá, 91. Bem galera, o vídeo é esse. Espero ter ajudado vocês aí. É, o link tá na descrição aí. É, se eu ajudei vocês, deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí. Beleza? Falou!